É necessário juntar comprovantes dos lançamentos no SPCA ou é melhor aguardar as diligências para enviar o que a Justiça Eleitoral pedir de documentos, já que a resolução só é expressa quanto aos documentos de fundos públicos e não fala nada sobre os documentos comprobatórios dos outros gastos? Equívoco. Sim a resolução é expressa, dá uma olhadinha no artigo 8º, parágrafo 1 e no artigo 18, da 23.604, quando fala dos comprovantes das receitas e das despesas, dizendo que eles devem ser registradas, as receitas e despesas, na prestação de contas, coloquei até a frase aqui, de forma... Concomitante a sua realização com a inclusão da respectiva documentação comprobatória. E nós somos os caçadores dos verbos perdidos. Qual é o verbo aí? Devendo. Se deve, não é pode. Não é facultativo. Se deve é obrigado. Então, artigo 8º, parágrafo 1 artigo 18 é obrigatório, sim, juntar documentos de todas as receitas e todas as, as receitas e despesas. A resolução é expressa, sim. Outra coisa, junta contrato, nota fiscal. Gente, a descrição das notas fiscais, nada de coisa genérica. Serviços prestados. Que serviço? Detalhe o máximo possível, já conversa na hora que estiver fazendo a contratação dos serviços. Não adianta achar que na hora da diligência, você vai achar prestador de serviço para regularizar o documento seu. Você tem que resolver tudo na hora que você está fazendo a contratação, que a pessoa está ali né, na pegada do trabalho. Então, olha, eu quero um contrato sim, eu quero um relatório, eu quero nota fiscal completa... Tem que ter pessoas na direção. Esse administrativo é imprescindível. Tem que ter esse administrativo no partido que cuida dessa documentação. Contador na hora que recebe isso, na hora que já está acontecendo ali, no calor da emoção, dá uma olhada nessa documentação: como é que está, se está regular, se não está. E se não tiver regular, lembre-se que para fazer carta de correção, para cancelar a nota. É só ali, em cima da bucha. Depois de passar um tempão, você não vai conseguir regularizar. Junta contrato detalhado, relatório, junta tudo, tudo, tudo, tudo no SPCA agora, na hora da entrega da prestação de contas. Não tem que esperar a Justiça Eleitoral pedir e a resolução é expressa, sim. Não são só os fundos públicos que são obrigatórios, não.